Muito bem, gente, muito bem. Estamos de volta aqui com você, né? É no canal do Professor Boina. Faz tempo que eu não gravo vídeo aula, mas hoje eu precisei parar para gravar uma, né? É, chegou o um novo painel aí da, do nosso sistema e eu preciso ensinar pessoal pessoal é como é que configura esse trem aqui, né? É até tá um pouquinho diferente, viu, gente? É, os clientes novos, os clientes antigos, você que está aí já faz tempo com a gente trabalhando, né? É, você vai é, entender melhor como é que veio a tecnologia mais moderna né? é, Um abração a Palmir Dias, nosso cliente lá de Caçador Santa Catarina Também ao nosso irmão Milton, lá de Cuiabá E também aos demais, né? a Thelma Oval lá de Areia Branca e também aos demais aí, que eu, eu nunca lembro de todo mundo, né? É, nunca lembro de todo mundo, depois eles pegam no meu pé, né? É, muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ampliar o sistema aqui, né? Vamos lá, esse aqui é o stream novo, é, quase parecido aí com aqueles que você já tem, né? Que nós estamos trocando aí praticamente todo o sistema de sinal é, das nossas rádios E agora chegou aí é, uma tecnologia nova, então vamos lá, vamos lá, primeiramente aqui Configurações, é, é, vamos configurar é, esta parte aqui, inclusive esse stream eu vou configurar, né? que é para Cravinhos FM, do meu amigo Luiz Ângelo Capucci doutor Luiz Ângelo, meu amigo, meu advogado, é, enfim, né? é um paizão para nós. Vamos lá, primeiro você vem no configurações, vamos ver o que nós temos aqui é, para fazer, né? É, tem que fazer tudo direitinho, senão fica feio aqui, viu? É, deixa eu dar uma olhada informações da rádio, vamos configurar aqui, é, aqui você apaga, né? É, pra ficar bonitinho aqui, ó, tu apaga aqui, é, vamos colocar Rádio Cravinhos, Rádio Cravinhos, FM, FM, minha voz tá é, fugindo aqui, deixa eu ver rádio, não, não, não, não, funcionou, né? É, deixa eu colocar de novo aqui, rádio. rádio, não pode colocar distanciamento, né, Cravinhos, Cravinhos FM, vamos ver agora se com, funcionou, rádio Cravinhos FM, tudo junto, hein, não pode, ter, é, não pode separar os nomes, senão é, não vai aceitar o sistema, né. Aqui ou é o site, eu não me lembro bem como é que é o site deles lá, mas vamos colocar aqui, né? É, vamos colocar aqui, é, não sei se é bem isso, mas fm.com Acho que é isso, né? Não sei, eu é, não lembro bem, né? Que são muitas rádios, às vezes a gente erra aqui. Eu é, não sei porque, eu nunca acho é, certinho aqui, né? Reg, latina, metal, metal, metal, classical, eu não sei lá, eu não sei como é que é lá. Vou colocar aqui alternativa, né? Eu não sei que estilo que são lá, mas tudo bem. Uma descrição, a mais ouvida, é, depois você vem aqui, assinala sempre sim, não deixa de assinar lá Aqui, é, sim, sim. E sim, muito bem, esse aqui acho que não, é, aqui, esse aqui não, não assinala, né, assinalou? Beleza, né, vamos lá, agora vamos clicar OK. OK, vamos lá, alternativa, mais ouvida, show de cast, o play, beleza, né. É isso aí, configurações aceita. É, configurações alteradas com sucesso, você deve reiniciar o stream para ter efeitos. É, reiniciar o stream para ter efeitos. Então, nós vamos deixar, deixar para reiniciar depois, que ainda não colocamos as músicas, né? Então, vamos lá. Vamos voltar no informações. Agora sim, né? Aqui, para quem não conhece, é o relay. O relay, o que, que é? Você pode, é? Você pode puxar as ondas da, da outra rádio online, né? É, da outra rádio online. Aqui né? eu não sei se eu vou estar tá, tá preparado aqui, né? Pra, pra demonstrar. Não, ainda não tem música, não tem como demonstrar. Depois voltamos aí nessa função, né? Mas a maioria do pessoal já sabe como é que funciona o relay, não é tão importante. Vamos para as músicas, então, né? É, depois nós mostramos as outras funções. Vamos colocar as músicas para você que está aí. É, já, ainda não tem música ainda? Você que está iniciando aí, né? Pegando aí os nossos serviços agora. Vamos lá. Criar uma pastinha. Vamos colocar aqui, Rádio Cravinhos, Cravinhos FM. Isso, vamos criar essa pastinha aqui, ok. Tá, depois de criada a pastinha, simplesmente você vem aqui, clica aqui, você que ainda não tem música no seu DJ, abriu aqui. Vamos selecionar. O que, que é isso aqui, vamos lá. Tá, vamos lá na parte de músicas do nosso PC, que deve ter já as músicas da Cravinhos FM. São, vamos dar músicas com boina, liberadas, etapas, programas, programas, programas, programas, programas. Rádio Cravinhos FM, tá aqui ó, as músicas deles aqui. Então aqui eu já tenho as músicas preparadas, você tem as suas músicas preparadas, vocês podem fazer isso aqui ó. Eu vou puxar tudo de uma vez, clicar OK, e agora você clica enviar. Olha só, isso aqui vai... É, vai é, a, minha, a minha internet é 300 MB, né? se a tua é, for menos, é claro, vai demorar, né? Demorar mais, mas olha só como é que está entrando rapidinho. E a tecnologia agora desse novo painel, o bom que... É, é, você não precisa ficar renomeando, né? Tirando aqueles tracinhos enjoados aí Que muitas das vezes aí Tirava o nosso tempo totalmente, né? Totalmente aí, ficar renomeando Fazendo aquelas coisas, aquelas coisas a outras, Mas agora você pode puxar direto as músicas Olha aí, tá puxando rapidinho, né? Muito bem, lembrando a você que eu estou ao vivo né, Pela Rádio Saudade do Sertão Você pode é, nos ouvir das 7 da manhã Às 8h50 de terça a sexta-feira, né? É das 7 da manhã às 8h50, como, como que eu vou ouvir você, professor? Muito fácil, www.radiosaudadedocertão.net Você acessa, é o nosso site oficial, ou também você vai lá no Play Store do seu celular. É, você vai lá no Play Store do seu celular, digita lá Radiosnet, vai aparecer um, um ícone azul com um R no meio, você é o, o, o aplicativo do Radios net você baixa... É, instala, depois na hora que você abrir, tem mais de 70 mil rádios nesse aplicativo, mas você, você vai dar prioridade para nós, claro, né? é claro, você digita lá na lupinha lá de procurar as rádios, Rede Saudade do Sertão Ribeirão Preto, você vai achar o nosso aplicativo, clica em cima e ouve a nossa programação, é né? uma programação 24 horas sertaneja evangélica, é uma programação voltada para você, servo de Deus, para você, serve de Deus, você que gosta da boa música gospel, é aquela música que realmente fala no coração do homem, é para você mesmo, né? É rádio Saudado Sertão, já há sete anos no ar, evangelizando o Brasil e o mundo. E também aí, né, é, na, pra, nas partes de folga, nós montamos aí rádios para o Brasil todo aí, né? Se você tem um sonho, o seu sonho é ter a sua própria rádio online. É, agora você pode realizar esse sonho maravilhoso né? é, De se comunicar com o planeta todo É só você entrar em contato com o professor Boina né? Entra em contato comigo Eu tenho é, um plano todo especial para você ter a sua própria rádio E sem muito gasto Sim, é, Você vai pagar 50 reais é, mensalmente do sinal E também da, do auxílio técnico Você paga 50 reais, vai ter o seu stream e vai ter as videoaulas, a assessoria técnica na hora que você precisar. É, nós estamos aí de segunda a sexta-feira ao seu dispor. E vai ter a sua própria rádio. Você mesmo vai montar a sua própria rádio através das nossas aulas. E vai ser abençoado, né? É, às vezes você é pastor, você é diretor aí de uma igreja. Você tem loucura para ter aquela rádio para poder é, divulgar o seu trabalho, a sua igreja. Chegou a sua hora, meu filho. Ó, por apenas 50 reais por mês, você... Vai ter a sua rádio abençoando vidas no mundo todo. Basta você é, entrar em contato comigo. É, pega papel e caneta aí e anota agora o número do, da nossa rede. Rede Saudade do Sertão, 16 é o código de área 988269117. 988269117, você entra em contato, 50 reais por mês você monta a sua rádio. Você mesmo monta através das nossas aulas e tem a nossa assessoria técnica para poder ajudar você a montar a sua própria rádio, tá bom? Muito bem, enquanto isso nós estamos aí dando os nossos recados aí, né? É, enquanto você é, viu que está é, subindo aí as músicas para o DJ, olha só, é muita música, hein? É muita música, é, nós estamos aí configurando aí o painel da Rádio Cravinhos FM, é que nós tomamos, tomamos conta também, né? Rádio Cravinhos fica ali na cidade de Cravinhos, é do doutor, do advogado e doutor Luiz Ângelo Capucci. é, é uma rádio comunitária oficial, é que tem o seu trabalho ali na cidade de Cravinhos, né? Nós prestamos assessoria para eles também. Muito bem, se você não conhece a Saudade do Sertão ainda, procure conhecer www.radiosaudadedosertão.net www.radiosaudadedosertão.net você acessa, é o nosso site oficial que nós temos a melhor programação evangélica do interior paulista, né? É muito bem. E no nosso canal, para você que está aí nos assistindo, é, no, assistindo a nossa aula, nós temos variedades de vídeos, né? Não é só vídeo aula, não, né? É, às vezes nós viajamos aí para fora, é, para o interior de São Paulo aí. Fazemos as nossas filmagens é, e, e vamos para minas sempre, né? Filmar aquelas coisas bonitas, né? Que Deus é, no, deu para o homem usar, né? E infelizmente o homem está é, declinando cada vez mais, né? Como deglinindo Não, não é a palavra certa. O homem está acabando com tudo que Deus deu na mão dele, né? Só Jesus pode ter misericórdia, né, gente? É, se você ainda não aceitou Jesus, não se esqueça. Só ele pode mudar a sua vida, né? É, só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode te dar forças para vencer as batalhas desta vida, que não é brincadeira, não. Não é fácil, não, mas Ele te dá forças. Ele pode é, mudar a sua vida, basta você abrir o seu coração para Ele ser um servo fiel a Deus, porque Ele é maravilhoso, tá bom? Muito bem, aqui nós estamos vendo aqui, nós estamos colocando aí a, a parte musical da Rádio Cravinhos FM no DJ. É desse, dessa maneira que você vai é, criar a sua rádio. Daqui a pouco, depois que nós configurarmos aí a parte de música, nós vamos para outro setor do painel para te ensinar como que a gente faz, é, como que a gente configura, como que a gente monta é, a rádio é, em, online. Né? Aqui nós já estamos... É, jogando as músicas para dentro do DJ, às vezes você tem pouco conhecimento, você fala, mas que DJ é esse? É, justamente na rádio online, quando você não está no ar ao vivo, quando você não está ao vivo com o seu computador aí na no seu estúdio ou na sua casa, nós temos um DJ, né, da nossa geradora de sinal que trabalha 24 horas em prol da sua própria rádio. É, através do meu computador aqui eu estou jogando músicas é, lá na nossa central, né? É nos computadores centrais para que ele trabalhe tocando as músicas quando você está dormindo, quando você é, não está aí com o seu estúdio ligado, mas eles ficam 24 horas acionados, é, trabalhando em favor da sua, do, da sua rádio, da, da sua empresa, né? É, eu considero como uma empresa, né? A Saudade do Sertão aí já está aí há sete anos no ar, estamos aí com audiência pelo Brasil e alguns países do mundo, estamos chegando aí no exterior, né? Graças a Deus, é, temos audiência muito boa lá no exterior também, né? Muito bem, vamos lá, vamos prosseguindo, né, é, tem bastante música entrando no DJ ainda, é, apesar da nossa internet ser forte, mas tá demorando um pouquinho, né, deixa eu ver quanto tempo de gravação aqui já, é, são 13 minutos, vai demorar um bocado essa videoaula, hein, mas vai ser bem detalhada, né, é, o, o importante é nós detalharmos certinho para você, para que você faça de maneira certa, né, da maneira certinha, é, Para que não haja nenhum errinho né, na hora de você configurar esse painel Porque tudo depende da configuração do painel Para que a sua rádio seja é, uma benção A sua rádio tenha um ótimo som é, um ótimo, é, Uma ótima qualidade Depende muito da configuração do seu painel né? é, Aqui estamos aqui, é, colocando músicas ainda, né? É, eu acho que eu vou, deixa eu ver, eu acho que não tem jeito de cancelar isso aqui, que isso aqui vai demorar muito, né, pra videoaula vai, vai me complicar demais, não tem não, né. É, vai ter de, de deixar o negócio, é, deixar o negócio, acabar aqui, eu vou fazer o quê, né. É, eu não vi que ia demorar um tempo, mas, é, está aí descendo, é, subindo mais músicas, né, pro DJ. É, enquanto isso, né, estamos aí dando os, os recadinhos pra você que está assistindo a, a videoaula, Dá uma olhada aí na, nas, nos outros vídeos, né, que nós temos aí no canal, que é tudo vídeos de instrução, né, de aprendizado para você é, adquirir conhecimento. Que o, o canal do YouTube eu acho eu acho muito bem feito quando é, tem vídeos que ensina o ser humano a sobreviver, né? É vídeos que realmente ensina, como se ele tivesse numa escola. É, vídeos de piadinha, vídeos de nego caindo e quebrando a cara, eu não, eu não acho graça nisso, eu não acho um pingo de graça que nós estamos aqui para poder semear coisas boas para esse mundo. A obrigação de cada ser humano, cada servo de Deus, é semear coisas boas, enquanto muita gente aí faz maldade, nós semeamos aí conhecimento para que os nossos jovens, para que pessoas que moram em todas as partes, não venham a ficar sem o nosso conhecimento, né? É o que nós estudamos, o que nós é, é, pegamos de conhecimento nesses anos. Nós colocamos aí para você gratuitamente, para você aprender, para você colocar em prática e para continuar essas coisas boas aí por muitos e muitos anos, né? Não se esqueça, nossa rádio www.radiosaudadedosertão.net ou você pode é, procurá-la no Play Store do seu celular, você digita lá Radiosnet Rádios Net, é o aplicativo que você vai baixar instalar no seu celular, para você ouvir a gente, né? É, instalou, abriu o aplicativo, vai lá na lupinha para procurar as músicas, digita lá, Rede Saudade do Sertão Ribeirão Preto, você vai nos achar com certeza, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos que vamos, é, vou até falar mais que a boca aqui, porque tem música para arrebentar aqui ainda, hein? Pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia, né? É, muito bem. Nós estivemos aí na, na cidade de, de São Sebastião do Paraíso, né? Há poucos dias atrás e gravamos um vídeo maravilhoso lá, né? Se você não conhece aí é, essa cidade é, do sul de Minas, procure, procure lá o vídeo, né? São Sebastião do Paraíso, já, já é a terceira vez que eu gravo naquela cidade. É, tem imagens maravilhosas da, da Lagoa, né? A Praça da Lagoa é um lugar espetacular, é um lugar que realmente... Toda vez que eu vou, eu, eu recarrego as minhas energias né, com coisas boas. É uma cidade maravilhosa. O pessoal lá de sul de Minas está de parabéns é, pelo jeito aí que eles, eles é, conservam aquela cidade. As tradições, as comidas boas, enfim. Muita coisa boa que muita gente ainda não conhece, mas está ali no sul de Minas. Né? É, você pode fazer uma visitinha lá se por acaso você não conhecer. Eu recomendo, São Sebastião do Paraíso, é uma cidade maravilhosa, não se esqueça do nome, vai lá, pertinho de Ribeirão Preto, hein? É, dá uma questão de, uma, acho que, uma hora e quarenta minutos, alguma coisa assim. É, dizem que é 130 quilômetros, eu nem acredito que seja só isso, não, né? Mas, mas tudo bem, né? É, eles falam que é, né? Muito bem. É, Ribeirão Preto hoje está fazendo um tempo meio abafado, né? É, inclusive, tô, eu estou sentindo meio abafado aqui dentro é, do apartamento, mas faz parte, né? Estamos exatamente às 17 horas mais 7 minutos. É, estamos acabando aí de colocar música nesse DJ da Rádio Cravinhos FM, para demonstrar para você como funciona esse novo painel, né? É, tem muita coisa a ser gravada ainda, meu Deus do céu. Você vai ter de acompanhar passo a passo essa videoaula, é, pois senão você não vai conseguir configurar o seu painel, né? É, vamos a, a, é, mostrar passo a passo como se faz para você não se enroscar e principalmente você cliente novo que ainda não fez é, nada nesse sentido, você através dessa videoaula você vai aprender, né? vai aprender como se faz tudo, né? vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem recados aqui no meu Zap é, porque aqui só começar a gravar esse trem começa já, é, começa a dar problema, né? Começa já a chamar. Não é brincadeira não, hein? Almir Dias de Caçador Santa Catarina. É, nosso amigo Almir Dias. Esse ano, certo, vai ser vereador, né, Almir Dias? Vai se eleger a vereador? É, não, é, vai preparando aí, né? Esse negócio de política aí, eu te falo um negócio, não é fácil não, hein? Senão é uma dor de cabeça danada. Eu não gosto de me envolver com essas coisas, não. Esses dias para trás e me chamaram é, para fazer um vídeo lá em Cravinhos, né? É, parece que tem um vereador lá. E ele dando porretada no prefeito, né? Eu, eu, eu entro em contato até com o advogado para saber se realmente podia fazer isso, né? Aí eu sou meio cismado, meio de pé para trás com essas coisas, né? dá problema pro meu lado, Deus me livre, né? Eita! É, brigalhada de político, nós não mete a colher, né? É, se me lascar a colher, a colher quebra. Deus me livre, né? Para com isso. Muito bem, se você está aí nos assistindo agora, nesse momento, não se esqueça. Quer montar a sua rádio também? É, quer é, ter o sonho de ter a sua própria rádio online aí na sua cidade? Agora chegou aí a vez de você realizar o seu sonho. Muitas vezes as empresas é, cobram né, para poder montar para você, é, para dar assessoria. Nós cobramos apenas é, assistência técnica... É, e também o, o sinal da rádio, né? 50 reais por mês, 50 reais por mês, você vai ter a sua rádio, vai, é, você mesmo administra, você faz de tudo, né? 24 horas para você é, dar o seu recado, postar as propagandas, enfim, fazer aquilo que você sentir no seu coração, tá bom? Muito bem, é, estamos aí caminhando é, para o final né? É, da colocação das músicas, 300 megas aqui, mas ainda está... É, demorando um pouquinho, né? É demorando um pouquinho, pois o painel, painel tá bom, né? Tá ótimo, é, não está lento, é, está perfeito, né? Mas é muita música, né? É, tem que ter um pouquinho de paciência. É, vamos lá, vamos continuando, né? É, vamos aguardando. Não tem jeito de cancelar isso aqui. Eu não sabia que ia demorar tanto, se eu te soubesse, né? É, não tinha é, colocado esta parte, né? Para gravar. Mas tudo bem. É, vai ficar grande, mas vai ficar bom, é, vai ficar uma videoaula bem explicada, isso é que importa, né? É, agora há pouco, mas eu estava vendo uma videoaula de um rapaz aí, é, que dá vergonha, né? Dá vergonha, o pessoal lá até colocou lá embaixo, olha, através da sua videoaula a gente não vai aprender nada. Que, é, que vergonha, né? Às vezes tem pessoas que se aventuram em fazer as coisas, eu gosto de, de fazer somente quando é, dá conta de fazer, né? Tem pessoa que se aventura a fazer e faz as coisas ruim e depois ainda coloca na internet, né? Não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Bom, cada um, cada um, né? Eu gosto de me dar, é, dar o melhor de si para que as pessoas realmente tirem proveito é, das coisas que colocamos aí na internet para o pessoal usar, né? É, estamos aí caminhando aí, ainda tem metade ainda, é muita música, né? É muita música, estamos colocando aí no DJ da Cravinhos FM. Lá do nosso amigo Luiz Ângelo Caput Muito bem, deixa me ver aqui é, Leonardo, tal, tal, tal, tal Muito bem é, Muito bem, né? Vamos lá, vamos lá, vamos aguardar Inclusive agora que eu vi, né? É, eu tô colocando aqui só para demonstração Mas eu vou ter que tirar essas músicas depois né? Não era bem isso que era para colocar, né? É, mas depois a gente tira e recoloca de novo Vamos lá Vamos aguardar que tá quase pronto, hein? tá quase pronto, tá chegando aí ao final é, do lote de música, estamos colocando no DJ da Cravinhos FM, Para você que está aí assistindo a aula, tem um pouquinho de paciência, que não é fácil para mim também não, não é ficar aí, aqui falando até esse trem acabar, né? Não é brincadeira não, já era para ter rolado no, no painel inteiro, mas, mas tudo bem, vamos lá, vamos aguardando, aguardando tudo aqui, lembrando a todos que eu estou na Rede Saudade do Sertão de terça a sexta-feira, é, das sete da manhã às oito e cinquenta, né? O domínio para você entrar e nos, e nos ouvir é www.radiosaudadossertão.net www Você entra, né? É, você entra e escuta nós às sete horas da manhã, né? Muito bem, meu Deus do céu, é música demais, hein? É música demais, mas eu tenho certeza que nego vai ficar embaçando, né? Depois vai falar, a videoaula ficou grande demais, né? É Tenha paciência aí. Você é, quer aprender as coisas sem paciência? Não adianta, né? Tem de ter paciência. Vamos lá. Vamos seguindo, né? É, vamos seguindo. E... Mas está devagar demais, né? não sei por que está tão vagaroso assim, sendo que é, é, é tão forte a, a internet aqui. Meu senhor, vamos lá. É, vamos lá. Vamos aguardando. Muito bem, vamos lá. É, muito bem. Abraço lá pro Milton, lá de Cuiabá, né? É o pessoal lá de, de Areia Branca também. Nos assistindo. É, lá da rádio Eu Sou de, de Areia Branca. É, Web Rádio, como é que é? Aliança Web Rádio. Aliança Web rádio, Web, Web rádio Aliança, meu Deus, agora me fugiu da mente, viu, irmão Milton? Me fugiu da mente aí a sua rádio, né? Web Rádio Aliança, Aliança Web, lá de Cuiabá, eu acho que é isso mesmo, né? É a rádio do irmão Milton, lá de, de Cuiabá, muito bem. É, uma grande pessoa, né? Uma excelente pessoa, um grande amigo aí. Nosso amigo Tião do Violão, aqui de Ribeirão Preto, da nossa rádio é, é www.nossaradio.com é rádio 100% sertaneja né é uma, uma audiência muito boa hein é, também temos a, a rádio recanto caipira né essa é nossa né infelizmente parece que vamos ter de de fechar né é não não tá fácil ultimamente esse começo de ano não está brincadeira tocar é, negócio ultimamente né não tá fácil não Vamos lá, tá chegando, chegando, chegando. Vamos, chega logo, rapidinho aí que a minha goela tá, tá ficando seca de tanto falar aqui, né? É, deve, tá, deve ter nada, nada, umas 300 músicas nesse negócio aí pra demorar tanto assim, né? Pelo amor de Deus. essa é, você procura até colocar de menos aí, né? Se, se a tua internet for meio abaixo, você vai ficar o dia inteiro para poder abrir isso, né? É, pra, pra poder acabar esse trem, né? É, eu me enrosquei bonito, né? E dentro de uma videoaula, aí, colocar tanta música é, Já faz quantos minutos que eu tô, estamos aguardando aqui? São 26 minutos, né? É, 26 minutos É só a colocação de música do DJ Mas, vamos lá Não vamos desistir não, né? É, daqui a pouquinho termina a colocação de música Partimos aí para outra fase do DJ Vamos lá é, Ainda está aí faltando um pouquinha coisa, né? Muito bem o pessoal aí que adquiriu agora o Stream, né, é, os, os clientes antigos não estranho não, né, que com a alta do dólar precisou alterar o preço para os clientes novos, é, os clientes que estão entrando agora é está R$ 50 reais com administração em Stream, né, é os clientes que estão entrando agora, os clientes antigos ainda consegui dar uma melhoradinha no preço, mas ainda está aí com defasagem. Vamos aguentar o máximo que puder. É, nós vamos aguentar o máximo que puder nesse preço aí para comprar vocês que está conosco. Mas o pessoal para entrar agora é 50 reais a taxa mensal. É, senão não tem jeito de trabalhar. Infelizmente o dólar aumentou demais e tudo é regido pelo dólar né? nessa, nessa área de serviço. Né? 50 reais por mês, você tem o sinal da sua rádio e tem também assessoria aí do Boina, né? Do professor Boina com você para poder te ajudar a montar, tá bom? Muito bem, um stream muito especial. Nós trocamos aí de empresa aí recentemente e eu tenho certeza que você vai gostar é, da nova empresa aí, pois até agora tem saído muito bem, tem sido muito boa é, os trabalhos deles, né? E, e juntamente aí com a gente. É, estávamos aí num, numa empresa há cinco anos que infelizmente deu problema sério para o nosso lado. Tomamos muito prejuízo, é, não, foi, não, teve, não foi fácil, estamos aí ainda é, lutando, continuando de temoso. Porque se fosse é, levar em conta o prejuízo que nós to tomamos aí neste mês, a, a antiga empresa não é brincadeira, né? Não é brincadeira, tomamos muito prejuízo, e, mas estamos aqui, né? estamos na batalha. Porque a pessoa, a pessoa se dá por derrotado e falar e abaixar a cabeça, aí a coisa fica feia, né? Eu nunca me dei e nem me dou por derrotado. É, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente farceia o pé, mas ainda levantamos e continuamos assim mesmo para a glória de Deus. né? Porque com ele na frente nós somos mais do que vencedor. Nós não podemos ter, obter vitória se você achar que você pode, só você pode. Mas com Jesus Cristo na frente e a tua determinação, não há nada que impede você é, de vencer as as as dessa vida né é os embaraços dessa vida você vence só através da determinação é, e da fé em Cristo Jesus né muito bem estamos aí quase é, deixa eu ver aqui o que que aconteceu aqui meu Pai do céu é, meu Deus mas que coisa braba é essa é o ai vai depois vai mas o que, que aconteceu aqui, santo Deus? Meu Deus do céu, que não é possível um negócio desse, hein? Ah tá, vamos lá. Ah, vamos agora voltar lá para saber se, se o que, que aconteceu com as músicas. Ah, acho que acabou, né? Acabou. É, deu esse probleminha aí, mas acabou, gente. Olha, as músicas estão todas aqui. Tá vendo? todas aqui, muito bem depois que você é, acabou de colocar as músicas, agora você vem aqui, ó puxa informações deixa eu só conferir se meu gravador ainda está gravando está assim né muito bem, agora você vem aqui gerenciar playlist aqui, vamos fazer mais uma pastinha cravinhos fm Pronto. Mais uma pastinha feita, ok. Tá, aqui você vai clicar nesta pastinha de cima. Tá vendo aqui? E aqui adicionar. Pronto, lá embaixo, você tá vendo lá? Adicionou tudo, né? Tá. Vamos ver aqui. Só entender por que, que tá tão grande aqui a, o sistema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que... Ampliou demais, né? Vamos ver, 8.75. Tá, olha lá. Agora vem aqui embaixo e salva. Pronto, você salvou, né? Salvou. Agora você vai vir para puxar essa abinha aqui. Vamos voltar lá o tamanho, porque parece que não deu certo o negócio que eu fiz aqui. Vamos puxar essa aba. Aqui tem um monte de configuração. É para você programar o sistema, né? Vamos primeiro, primeiro vamos re, é, remover mesmo sem ter nada lá para poder o sistema responder. Você vem aqui remover vinhetas, se não dá um conflito inexplicável. Remover hora certa. Você sempre faz isso antes de é, programar um DJ novo. E aí você evita conflito remover temperaturas, remover umidade no ar e remover, remover, remover que mais programas e programetes não? Esse aqui não há necessidade de remover, né? Muito bem. É, somente vou voltar lá. Na informações, já vou, já vou fazer uma pasta de vinhetas para na hora que programar lá dê tudo certo. É, aqui você fez, voltamos, voltamos aqui, aqui você fez a pasta de música, você vai criar uma pasta só de vinhetas para sua rádio. Olha, vinhetas. Pronto, pronto. Vamos colocar apenas uma, uma vinheta aqui, porque a, a Rádio Cravinhos não tem vinhetas. Vamos colocar apenas uma demonstrativa aqui, para você me entender, vamos lá. Vamos, vinhetas, vinhetas, vinhetas, vinhetas novas, vamos ver o que nós temos aqui. Ah, essas, essas aqui pode. Essas aqui é da, da água. água, né, vamos lá. Olha só, vamos... Jogar para Eu não sei porque que tá dando assim... Acho que a, a tela deu uma encolhida. Vamos ter que então, dar uma minimizada aqui de novo. Deve ter dado uma, uma arruinada da configuração aqui, mas só que eu não vou poder parar a videoaula para fazer isso. Tá, olha ali. Aparece esse aqui, enviar. Você envia... As vinhetas né Vamos enviar as vinhetas Somente para você entender como é que configura Tudo do outro lado Olha só Como é pequeno né, rapidinho Configuração muito fácil de fazer esse painel Não é difícil não né Olha só Muito bem é, eu creio que os demais aí, Almir Dias e os demais não vai se enroscar. O pessoal o cliente que está entrando novo, inclusive, né? Está concluído. Tá, vamos fechar. Tá, as vinhetas estão todas aqui. Agora sim nós vamos para lá de novo. Vamos. Configurar a playlist, vamos fazer a pastinha das vinhetas, que precisa ser separada. Vinhetas. Isso. Você fez as pastas das vinhetas, vamos puxar ela, né? Que nós é, colocamos no outro lado, vinhetas. Você clica aqui, adiciona aqui e salva aqui. Pronto. Elas estão todas aqui. Muito bem, agora vamos configurar a parte de... É, de vinhetas e programetes, né? que é essa é a maior dificuldade do pessoal novo agora. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos configurar. É, eu vou, vou começar lá de baixo para cima. Vamos lá, configurar vinhetas. Você pega aqui, puxa essa abinha aqui, são 10 vinhetas. Por exemplo, eu tenho lá, né? então eu vou colocar aqui, ex executar duas vinhetas. A cada a cada seis músicas ou seja cada seis músicas que tocar vai parar e tocar duas vinhetas das suas que você tem lá armazenado muito bem a vinheta nós programamos agora vamos lá para a hora certa configurar hora certa os, o pessoal que já faz tempo que está conosco já sabe mas aqui Executar a cada quatro músicas a hora certa. Isso. Agora, é, vamos configurar a previsão do tempo. Previsão do tempo a cada... Vamos colocar nove músicas. Isso. Agora, vamos Configurar programas. Olha aqui, gente, ó. para você que é rádio secular, as evangélicas não, né? Olha só, aqui tem programas que você pode colocar atualizado. Atualizado é, toda semana. Olha aqui ó. Isso aqui é tudo programa secular. É não, mas tem gospel aqui também no caso. Olha aqui ó. Por exemplo, aqui ó, esse aqui tem seis programas. É, pro final de semana. Você pode programar para colocar no sábado, por exemplo. Você coloca só para é, tocar no sábado e tal. Mas eu vou programar. Aí tem programas gospel. Aí, aqui, ó, adoração, louvor, louvor, mania de fim de semana e tal. Enfim, eu vou colocar alguma coisa de segunda a sexta. Aliás, de segunda a sexta, né? Está falhando meu microfone aqui. É, vamos ver o que nós temos aqui de segunda a sexta. É, bom dia, alegria, não, boa noite, fim de semana, total, domingão total, gospel. É, essa rádio não é gospel, então eu vou é, colocar o que aqui, aqui? Muito bem, o sertanejo clássico de final de semana, não, fim de semana não, fim de semana não, parada de sucesso de segunda a sexta, eu vou colocar para eles, né? É, eu vou colocar para isso, isso aqui no ar. Executar, a cada, é, executar um, um programa a cada 10 músicas. Ou seja, vai entrar um programa desse a cada 10 músicas. Olha aí, olha aí como é que eu fiz. Tá, aí já configuramos o programa. Agora vamos para o programete. Programete. Olha só, selecionar, programete, espaço de programete. Aqui, jornalismo, eu gosto muito desse jornalismo. É, Pacotes de vinhetas, não, isso aqui para mim não, não vigora muito, principalmente para essa rádio. É, resumo, saudade se liga, é, mensagem, mensagem do dia, ligado nas novelas. Eu vou colocar aqui, ligados nas novelas, de segunda a sábado. Eu vou colocar aqui: executar uma a cada 10 músicas também. Você pode colocar menos música, é claro. É a minha programação, mas você pode colocar igual, é, do jeito que você quiser. Muito bem programa. E é isso aí. É isso aí que nós tínhamos de, de programar. Agora, o que, que eu vou fazer aqui? No caso, eu vou ligar o DJ. Tá? Clicar OK aqui. E vou dar uma olhada como que ficou. Vou dar uma olhada como é que ficou essa programação aqui dentro. Olha aqui. Tava tantas músicas, hora certa. Vinheta. É... Vinhetas. Duas vinhetas, hora certa. Tal, tal. É, temperatura. É, programa de sucesso e tal tal Tá tudo programadinho aqui ó, Do jeito que você tá vendo aqui ó. Tá beleza Mas agora para confirmar Eu vou desligar o DJ Depois que nós acabamos Você desliga também aí né Não é só eu não vou, Vamos colocar para reiniciar Nós estamos aí acabando de configurar o painel da Cravinhos FM né é Cravinhos FM que é o nosso, é, é, ao nosso comando Vamos lá, vamos ligar agora de novo Aqui MP3, não, ACC Plus Vamos colocar aqui a CC Plus, não se esqueça, não deixem em MP3 Opa, é, é, acabei de é, fazer uma coisinha errada aqui Vamos voltar lá, né, vamos voltar lá Olha só Tem algumas coisas para configurar aqui também, vamos lá Aqui você vai de novo Olha só, 128 Coloque 32 32 em ACC Plus É a melhor qualidade que existe Passa até de 128 a ACC Plus Se aqui tiver em MP3, agora sim, ligar Pronto Configurado é, DJ tocando já né? Agora só tem alguns detalhezinhos Para acertar é, deixa eu ver aqui aqui a parte de players para você pegar e é, esses aqui por exemplo estão é, em manutenção dentro de poucos dias vão estar disponível mas se você tentar colocar no seu site agora no momento não estão funcionando tem alguns travando mas é aconselhado que você coloque esse aqui a topo de barra esse aqui funciona legalzinho está no é tranquilinho funcionando, né? Mas voltando lá novamente, você pega a ah, ah tá, é, eu tava até esquecendo quando você for colocar no seu site, você co... clica aqui e copia isso aqui e colo... e copia, cola lá no seu site. Muito bem. Agora vamos voltar lá. Aqui tá tudo ok, foi configurado o relógio. E aqui, aqui ajuda, aqui tem um tutorial, né, para te ajudar nas demais coisas que não foi explicado aqui, ó. E muito bem explicado isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que meu stream está chiando? Olha aqui, ó. Tudo, tudo, tudo bem explicadinho como você necessita. A empresa dá todos os detalhes aqui nesse tutorial. Se você tem alguma dúvida, você pode acionar ele aqui. Aqui, download do YouTube... Como você baixa músicas lá e coloca no, no, no DJ. Através desse tutorial tem tudo aqui ensinando você fazer isso. Olha aqui ó. Transmissão. É, no, é, como enviar música no stream e tudo mais. Ó. Tudo detalhadamente. Você vai é, aprender certinho aqui através deste ensinamento aqui também da, do próprio painel. Né? Muito bem. O que mais aqui que nós temos é, muito bem. Aqui, para quem não conhece, é o, o lo, local aqui que você vai ver o, o ouvinte é, que está aí conectado. E as demais coisas aí você vai, vai aprendendo aí através do tutorial. E qualquer dúvida, você pode me ligar, né? Aliás, você pode passar um zap para mim que eu esclareço para você. Tá bom? Muito bem, gente. Aquele abraço. Nós ficamos por aqui. Com mais essa videoaula, aos nossos clientes, a minha, a, ao meu respeito, né? a minha, ao, a, a, ao meu, o, o meu respeito e aos meus os meus agradecimentos pela ajuda, né? a você que é cliente novo, você que está entrando agora, seja bem-vindo aí e que espero que você se dê, se dê muito bem aí trabalhando conosco. Um abraço a todos e até a próxima.